Olá, meu nome é Eusi, eu sou psicóloga, trabalho com família e queria convidar vocês para lerem a revista Sucesso, que nós estamos abordando esse tema. Ele é bastante interessante, eu considero a família como a base da sociedade e se vocês se interessam um pouquinho mais sobre isso, leiam a revista Sucesso.